O Roblox é, provavelmente, o jogo que eu mais zoei na minha vida. Não me leve a mal, eu não odeio esse jogo. Acontece que eu sempre achei engraçado ver os bonecos cilíndricos fazendo p... quando eles morrem. E também de ver a quantia de modo de jogo bizarro que existe nesse jogo. E qual é? Diz pra mim se não dá vontade de dar risada e tacar fogo nesse brinquedo. Aqui no meu canal eu já postei alguns vídeos jogando esse jogo com o puro intuito de zoar jogos cagados do Roblox. Mas a verdade é que eu entendo o lado bom desse jogo. O Roblox tá repleto de gênios que criam jogos simplesmente absurdos dentro dele e hoje eu encontrei o melhor modo do Roblox eu estou falando do VR Hands esse jogo consiste na interação entre pessoas que jogam no PC e pessoas que jogam no VR sim Roblox em VR Exatamente. Os jogadores do PC são players normais e pequenininhos, enquanto os jogadores do VR são gigantes. O objetivo do jogo é puramente a zoeira. Os gigantes podem ajudar os pequenininhos a passar por obstáculos, fazer guerras de tripulações entre os pequenininhos, ou até mesmo acabar com a vida das pessoas e zoar elas, até elas não aguentarem mais. Esse vídeo tá muito engraçado, mas antes de vocês verem essa loucura, eu só quero lembrar você de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante, me ajuda pra caramba e muita gente acaba esquecendo de fazer. Ah, e esse vídeo foi tirado de uma das minhas lives que acontecem lá naquele site roxinho. É só você pesquisar por esse canal aí e acompanhar as nossas zoeirinhas. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Tá, ah, tô aqui. O pessoal já tá me observando aqui, meu Deus, são todos tão pequenininhos. Olha os roloquinhos aqui, velho, os roloquinhos, olha os roloquinhos. Fala aí roloquinhos, alguém quer uma revisão, aí? Deixa eu dar um oi pros robloquinhos aqui, velho. Será que eu consigo, tipo... Vem cá, vem cá, aqui vocês todos, vem cá, venham, venham, subam nas minhas mãos. Vou levantar a galera e vou fazer isso aqui, ó. Vai, Robloxers. Vai, vai, vai. Vai zoando. <risos> Boni, eu sou o Heru. Legal, mano. Se eu pegar a galera e... e, e, e pegar ele e fechar ele assim na mão, assim, ó. Vamos Seu embora. amigo peru quadrado juntou-se ao jogo. <risos> Que engraçado é que tipo, a molecadinha que entra eles estão esperando que alguém conviar entre, aí eles ficam todos... Nossa, mano, olha o cara gigante, velho. Aí então... quando você zoa eles, os caras ficam putos, velho. É, eles ficam muito putos. <risos> vamos naquele parquinho ali, vamos ver se... Eita, porra, eu joguei um cara sem querer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Chega aí, Robloquinhos. Vamos lá, vamos lá. A galerinha vai querer uma ponte aqui, provavelmente. Mas... Eita. a ponte, a ponte, a ponte. Caralho, eu venho muito longe. Eu venho muito longe. <risos> Agora eu vou deixar eles passarem Vai, pode ir, pode ir ah, Passa aí, rapaziada, passa aí, passa aí Pronto, chega, galera Galera Já passou, quem passou, passou Quem não passou, fica aí, seus otários Ó, eu vou, vou deixar dois dedinhos assim, ó Quem for ninja consegue, hein Vai nossa, nossa. Mano, você nossa. tá pensando Beleza, olha essa galera toda esperando aqui, ó Vocês querem passar pela ponte aqui? Vocês querem que eu passe a ponte? Vocês querem? Leva vou fazer a então <risos> Joga a Passa lá Vai lá, ó, vai lá, ó Muito de ajuda. Ô, Você vai ficar na minha mão aí mesmo, garotinha? Você vai ficar na minha mão mesmo? Você vai ficar na minha mão mesmo. Você tá achando que você é especial. Não, morreu. <risos> não, tem um boneco aqui que não é Roblox, mano. É um boneco realista, velho. Que porra é, é essa? É, é, é uns um, é um, é um bonecos novos do Roblox <risos> mó feio do caralho. Ai, I'm staying. I'm staying. On the hand? Ok, tá bom. Você que sabe, cara. Você é. vai ficar na mão mesmo? Demora então. Só tá. X! Aí, ó, pronto. Vai, desce da minha mão. Vai, vai pra lá, porra. Entendi, eu consigo comer vocês? Não. Aí. Nossa. Tá, ali ao é final, eu acho. Eita, os Roblox deslizando, velho. Caralho, você é tá maluco? Não vai. Boa, protegeu o Roblox. Então... Nossa, ele conseguiu sobreviver. E aí, o que você vai fazer com esse boneco aí? Desce aí, bom, desce aí. Seguro vocês, vai. Ou não. Peguei. Droga, só um sobreviveu, mano. O último sobrevivente. O lendário. Fica aí. Puta, Não, me, <risos> me peguei. Puta merda. Dá pra você pilotar o barco, vai pegar ele. Mas como é que eu é piloto? Ué, com, é, com, é, com é. O... o timão. É, ah, entendi. Tem uma menininha aqui peraí, é peraí, é peraí. aqui. peraí, peraí. Peraí, Tá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ué, ah, sobe, minha sobe minha no barco aí, aí Roblochas. Sobe aí. Eu sou de aí. vai rolar a guerra, Ai, parceiro. Que... Vai rolar a guerra. esse robô tá que se aqui, velho. Vai, Robloxas, atira aí, velho, atira aí, porra Vai, caralho, atira no meio. Caralho, vai. é muito ruim, esse timão é muito bugado, velho Abaixa abaixei, abaixe, caralho, abaixa aí, Eu já virei o máximo aqui, velho vai vai, vai, vai, vai, atira aí, atira aí, vai, vai, vai Não tem range, não tem range Vai, acelera essa porra aí pra frente, eles vão bater noito Caralho, que no tipo de Robloxas né? são vocês, acelera mano? Vai, vai, vai, vai, vai, vai Atira, atira, caralho, atira, caralho Jogou, jogou, Nossa, Eita, pô. Pô. Eles vão Vai, invadir, pô. eles vão invadir, caralho! Eles vão invadir! Ai, não, ele que afundou! Não! Tocou, não! Soltou. Não! Ai, não, porra! porra. Tá meu... Oi, Robloquinha, você é tão fofinho, sabia? Olha só, é, os, as pessoas que tem VR, são gigantes e os Robloxers de desktop são normais. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. <risos> Olha essa porra, mano! Que incrível, <risos> velho! Rio, que eles são meus! Sai fora! Solta os meus Robloxers! É Solta os meus Nossa, Robloxers! Ryuka, quer entrar, quer entrar na call com a gente? Pra você <risos> ouvir as, as nossas fadas em tempo real? Tá bom, tá bom. Vem pra mesa. Vem pra mesa. Fazer a ponte pro pessoal subir aqui. Sou me... muito pequeno. Subam na mesa, vai. Subam na mesa. O <risos> Bunny, pega, pega eu aqui no vocês. por favor. Sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, caralho. Nossa, pegou com raiva, com peguei força. Peguei com ódio, peguei com ódio. Nossa senhora, deixa... Vai Me lá. bota delicadamente. Ah, tá caiu pra caralho, eu tô... Eu, eu vou te derrubar na caixa. Tchau, calma, calma. 3, 2, 1. Quem funcionou? <risos> calma aí, eu não controlei minha força. Bem fraquinho. Porra. Tipo <risos> Primeira vez que foi certo. ponto pra ela. Nossa, voou! <risos> boa, <risos> boa, <risos> Boa, <risos> boa. Vamos lá na ilhazinha lá de cima. Nossa, tem um, plan uma, um satélite lá em cima, velho. Vamos lá. Aloha. Vamos lá, Robloxers. Vai, desce aí. Caralho. Caralho. Caralho, tinha um monte de gente aqui. Cadê todo mundo, Rio, que Você <risos> <já> derrubou <risos> todos. Me dá, me dá uma palmada, tipo, pega as suas duas mãos <risos> e <risos> <mano, risos> espreme. <seu risos> não, não, não, não, não. Vou te espremer na, na lua aqui, ó. Vai. Ai, ai ai, tô com medo. Ai, ai. Olha <risos> os deuses chegando. Toma, toma uma breja aqui que Deus também tem, precisa dos seus momentos aqui, cara. Estressado, né? Esse moleque, <risos> olha esse aqui, o Vai, Robloxers, passe. Ó, oh, você tá contra as regras, pode sair daí. Pode sair daí. um jogo só Nossa, matei na hora, velho. Aí, a galera conseguiu, a galera conseguiu aqui, velho. É a recompensa deles, ó. Boninho, como você tá? Eu tô bem, mano, eu tô me divertindo torturando vocês, pequenininhos. Então... A Ryuka tá montando uma casinha pra vocês. Né? A Ryuka tá fazendo uma escadinha pra vocês. Caralho! Você tá... Caralho! <risos> <risos> <maralho, risos> car... Olha esses gráficos, mano. Olha os raios solares passando pela... pelos dedos da, da Yuka, mano. Que Meu cheio... Deus, o cara tá comendo geral, velho. Dá pra comer mesmo? Hum, hum, hum. Ele comeu mano, velho. Eita porra, viu? Tá louco? Olha o Murilo aqui. Olha o Murilo. Mussara. Murilo, eu te Mussara. Meu Deus Eu consegui comer? Será que, ô? Oh, o, o que vocês pensam que vocês são, velho? Não posso ficar parado aqui que vocês já colam na minha mão, velho? Mete o pé. Vou dar bigodada em vocês aqui. Ah, que susto, velho? Vou pegar uma aqui, velho. Hum... Ó. Nossa, que da hora! Todos, todos pro abrigo, vai, todos pro abrigo, imediatamente. Tô me sentindo uma criança brincando com, com pequenos bonequinhos. Yuka, você tá ligado que essa casa aqui, eu falei pra eles que era um refúgio, mas na verdade é o nosso lanchinho, né? Vamos embora! Oh yeah! Ih, tem neguinhos minúsculo aqui dentro do, do, do fogãozinho. Chega, olha aqui, olha aqui dentro, Entra aí, entra aí, vai, vem. Olha aqui, olha dentro do fogão aqui, ó. Não! Olha ali, olha ali, pode olhar. Você tá me levando a vida. Não, não mano, você tem, Como tem é um. Como é que entrei? Ah! Hum, vou fazer um lanchinho de Mac Pay dos Igor Gamer. Vamos lá. Pode voltar. Ah, pode voltar, Mac pode voltar <risos> aí, ingrediente. Pode voltar. Pode Mas, Não quer porque... virar comida, e então tu morre. Comigo duas vezes já, mano. Eu tenho experiência nisso aí, velho. Ah? Nossa, ela tá queimando mesmo, velho. A é Porra, ela morreu, velho. Puta, deixei queimar. Mano, foi. Hum, peste... que tal alguns Robloxers no microondas? Como é que tá aí dentro? Não! Eu tenho um Vamos lá então. É agora que eu vou comer uma sopinha de Roblox. Você trate de ficar aí dentro. Trate oh. de ficar aí dentro. Ele quis ficar a ali, ó. Eu tô... Aí, aí vai. Sim, Boa, Ryu. Não... Ah, Nossa, ele tá sofrendo, velho. Faz um chutinho de açúcar, mano. tu pediu um bug dentro. o tá lá com é o mais engraçado quando eu escrevo, ah! meu, Deus, meu, Deus, meu, Deus, meu, Deus, meu Deus. A gente tava apontando pro congelador ela abriu e tava lá o Igor dentro do congelador. Oh, oh, isso é o negócio é o seguinte, mano. Prender todo mundo nessa porra. Foda-se. Vai. Vai. Já era. Vocês que estão fodidos agora. Já era. Vocês vão ficar aí agora. Eu coloquei um salto pra meu filho, é a família de Roblox. Não não, não, não, não, não. Eu tô careca. Ai. Vai, chega. É o seu fim agora. Você e a sua família. Ai, não. Meu Mamãe, filhinho. Eu não fui, eu não Ué. fui. Ué, <laughs> ele ficou ali.